Hahahaha Não nada, meu Deus. Quatro anos morreu e já teve alta. <risos> Vou cair. De mais nada, meu Vai, volta aí. Você gente? Pelo amor Vai lá, Dá friagem, não Já avisei que vai dar merda isso. Quanto mais levantar, melhor. Eu vou cair! Não vai nada, Eu pede. Pode ser. Vai Caio! Eu vou cair! Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu! <risos> Onde que é embreagem? Onde que é embreagem? Aí eu vou vai botar as pernas pra cima dessa vez, eu vou, vou circo pra mim agora. hein. Agora é eu? Não, dá pra cima de mim. Vai, Raquel. É. Caralho, Cianinho. Caralho, Cianinho. Cigarro, Cianinho. Não, cigarro não. É uma é. É uma é. De Me deu um trago, vai. Gaste a onda, ela pediu. Não, vai, vai, vai. Eu quero dar um trago, não, Não tem como ter fumando. Peraí. Não, não, mão, Gabriel, não empurra não, eu Gabriel, ué, tu tô com uma mão. Emoção e dois. É mais eu vou com o Vou é, contigo, é, eu Vou contigo Gol. Vai Vai Vai na volta. Meu Deus. do céu, Meu Meu Deus. Meu Falecer O a Não! Não. Não. Não. Não. Não. Não caiu. Fala aí pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos, deixe seu like e até lá, fui!